Já sei o que vou fazer Eu tenho um disco novo pra lançar Eu vou criar e vou vender alguns produtos Pra conseguir pagar tudo O que já gastei E o que ainda tô devendo Você pode ajudar, só adquirir Poster e vinil, uma publicação com todas as cifras de cada canção. Show privado no zoom, ao lado de violão. Escolha a recompensa que ajude agora. Felipe S. Espelhos do Catarse.me Ajude agora. Ajude já